E aí galera, beleza? De tá com vocês com mais um vídeo e o que que aconteceu, moleque? Bom, os personagens da campanha aí, Franklin, Trevor e Michael foram presos. Quem diria? Bom, devido aos seus crimes, eles acharam aí que não seria pegos, mas acabou... Dando ruim, azedou E como vocês podem ver aqui Estamos na prisão, um ano Se passou E os três estão presos Moleque, olha só O visual do Franklin Tá bem diferente, né E nós estamos aqui Na cadeia, bom Vamos procurar aqui O Michael E vamos procurar aqui o Trevor Olha só a situação que os caras se encontram, galera. Numa <risos> Uma prisão de segurança máxima. Aqui do meu lado não tem ninguém. Olha quem tá ali, moleque. Olha quem tá ali, cara. O Trevão. E aí, Trevão? É, cara, azedou pra gente, né? <risos> Já achou que ia sair roubando tudo e aprontando ruim, mas... Bom! Seguinte! Vamos ver onde tá o Michael aqui, porque... Deixa eu ver quem que é esse mano aqui, se eu conheço. Não. Ixi, ixi, ixi. Toma cuidado, mano. Aqui o bagulho é doido. Ó, tem um cara ali com binóculos. E olha ele aí, moleque! O Michael barbudaço! Tá todo mundo barbudaço, só o... O trevão ali que tá com o seu cavanhaque Sinistrão, fumando, né? Vocês vão acompanhar a saga De Franklin Michael Mike... oh, faz... Nossa, o cara tá fazendo um buraco Pra sair ali, cara, olha isso Caraca Onde ele arrumou aquela ferramenta? Tem dois aqui, hein? Então oh, o cara tá tocando uma musiquinha ali Outro também tocando que tomar muito cuidado que aqui com os caras são com a casca grossa. Caraca, moleque. Bora lá fora encontrar o Trevor. Eu acho que eles não estão ele mais ali na cela. Ih, rapaz, aconteceu um negócio estranho ali, hein? Que é aquilo, cara? Ih, rapaz, deu me livre, deu me livre, quero nem ver. Eu quero nem ver. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Acho que é pra cá, galera. Vamos ver. Muito bem, é pra cá que a gente sai. Uma área aqui da... Mais uma área aqui de selas. Ver aqui. aqui é uma área de jogos. Oh, muito bem, conseguimos sair aqui. E... Tem uns... Eita caramba. Isso, isso. isso. Os caras... Os caras encresparam comigo ali, mano. Os caras encresparam comigo ali, galera. Caraca, mano, o bagulho é sinistro Meu Deus Meu Deus Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos conversar ali com Vamos procurar o, o, o, o Michael e o Trevor Caraca, gelei, cara Os caras me viram e veio por cima Olha só, tem um, um jardinzinho aqui Olha ah, lá, olha lá, olha lá, lá, lá, lá Que isso, mano? Que isso, cara? Os caras Os cara são embolados aqui, maluco Eu vou ter que fazer gangue aqui, não tem jeito Que isso, galera? Ah, Já bem que eu tenho uma faca aqui Qualquer coisa eu vou meter essa faca no bucho desses caras aí, maluco Caraca, moleque, aonde o Michael e o Trevor estão, velho? Eu não sei. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. Isso aqui é pra dar joinha em famílias. Ah, vamos dar uma treinada aí, depois eu, eu acho eles, cara. Ah, não acredito que esse cara vai querer tentar comigo. Caraca, velho, os caras que são... tão complicado, mano. Ah, vou, vou entrar aqui, velho. Se esse cara vem pra cima, eu vou descer a faca no bucho desse... É Se eu pra cima, eu vou descer a faca no bucho. Que? Ah, mas são cagão mesmo, hein? Isso cagão mesmo, hein? Ah, vai tomar, vai tomar. Engraçado. Que, rapaz? Pensando o que? Vamos fazer uns exercícios aqui. De manhã, né, mano? Vou matei um cara e vou me exercitar. Simples, né? É simples assim. Boa, flexãozinho aqui. Flexão. FRE. Como ah, é que isso aqui é meio bugado, galera. Não, não é pra apertar o E, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Meu Deus Muito bem, saí da tortura ali Deixa eu ver se eu consigo treinar aqui, ó Dá pra treinar aqui, ó Deixa eu ver o que, que ele vai fazer aqui Deixa eu ver. Oh, loco, mano. Olha aí O quê? Puxando um ferrozinho Estrão Vai, vai, vai Trapézio, vamos treinar trapézio Trapézio, boa mais um, mais um, mais um. Mais um. Show, moleque. Show, show, show. Será que dá pra treinar aqui também? Que? Você vê que o negócio funciona bem pra caramba, né? Funciona excelentemente bem. Ó, oh, ó. Oh. Meu Deus do céu. Os caras têm que dar uma arrumadinha nesse mod, cara. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Muito bem, já malhamos aqui. Vamos atrás. Ah mano, caraca, velho! Man, que, rapaz? Oh, que, Deus. que? Mano, já quebrei dois, hey, de tive quebrar dois. Toma cuidado com os guardas aqui é bolado, mano. Ainda bem que aquele hey. ali é amigo meu. Seguinte! Ali galera, ali, ali, ali, ó. Michael e o, e o Trevor. Michael e o Trevor. E aí, galera? Beleza? <risos> Que situação que a gente se encontra, hein, caraca Bom, seguinte, a gente tem que bolar um plano Pra sair daqui Infelizmente a gente pegou Prisão Perpétua É, molecada Foi Prisão perpétua E a gente vai ter que sair daqui E aí, galera Vamos, vamos sair daqui logo Que eu preciso, preciso Resolver uma coisa lá fora Eu tô nervoso, cara, tô bravo Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Inclusive, vou até na frente e vocês vêm atrás, tá? Ah Sai, grade! Fecha! Bora, bora, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Uh, oh, mano, olha o túnel, galera. Caraca, moleque, olha o túnel. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Uh! Estou nem acreditando que eu vou sair daqui, cara. Meu Deus do céu, eu tô aqui fora, cara. Vamos esperar o Franklin e o Michael. Bom, o Michael já deve estar tá lá fora. Eu vou sair também. Você vem atrás, hein, Franklin. a grade, maldita. Boa. Nossa, mano. O túnel ficou perfeito, velho. Caraca. Tô nem acreditando, velho. Uhul. E aí, Maico? Vambora, cara, a gente tá livre Não, mano, vamos esperar o Franklin Vamos sair daqui Vai, sai Caraca, mano Aquela câmera ali, velho tinha visto que tinha uma câmera aqui, cara Sai, sai, sai, sai. Entra, entra, entra, entra Bom, galera, agora... Hã? Caraca, moleque a polícia foi alertada Lascou, lascou, lascou, lascou, lascou Lascou, lascou Vambora, vambora, deu merda a polícia... a polícia tá sabendo que a gente fugiu Bora, bora, bora, gente Bora, galera, bora, galera Caraca, galera, deu ruim, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, a gente vai ter que dar fuga na polícia, velho hum, Segura Meu Deus nossa, Caraca, é o exército. Meu, Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Cara, é o exército, velho. É o exército. Caraca, lascou, lascou, lascou. Nossa tem tanque, tem tanque. Caraca ti de... que isso cara tem tanque de guerra. Oh. Caraca não estou acreditando. Me não não não não não não não não não oh. sai, caraca caraca. Oh. Nossa é o NPC filha da mãe. Ai, ai, ai, ai. mãe, de polícia. Isso, cara. Mas por isso aqui... Ah! Meu Deus, a gente não tem nem arma pra atirar neles, cara. Ah, onde eu entrei? Onde eu entrei? Caraca, onde que eu entrei? Oh! Nossa, nossa. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Meu Deus, tá emocionante. Caraca, quanta polícia atrás da gente, velho. Os caras na água, os caras na água Se não me engano tem um túnel lá na frente Não, isso aqui, isso aqui Não vai dar em lugar nenhum Bora, vou ter que marcar o, o lugar no mapa aqui Pra poder fugir Mas eu acho que tem um túnel ali, galera Acho que tem um túnel aqui que a gente pode fugir Nossa, velho A polícia onde ela tá Vou dar o fake, vou ter o fake. Meteu o fake neles. Que que é? Oh! Uh! Yeah! Boa. Vai, vai, vai, vai, vai. Muito bem, mano, muito bem, mano. Deu certo, galera. Eu acho que deu certo. Não saiu o nível de procurada. A gente tá sendo procurado ainda. Olha quanto tiro o carro levou. Olha quanto tiro. Rapaz, o você... céu <risos> Bom, galera, conseguimos escapar da prisão. Finalmente. Bom, talvez esse episódio fica só por aqui. Ou se vocês quiserem ver aí depois como é que vai ser a vida deles fora da prisão, comenta aqui embaixo. Desculpa a má interpre interpretação, não dá para fazer uma voz para o Michael e nenhuma para o Trevor. Mas se você não viu o vídeo quando eles foram presos, a visita íntima, Tá tudo aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Estamos soltos, até uma próxima e fui!